Aí você tá fazendo aquela comida maravilhosa, aquela comida gostosa, com todo amor, com todo carinho. E de repente você lembra das suas contas. Mas daí, meu cara, deixa eu te ajudar. Você olha pro cartão postal no fundo aqui do seu apartamento e você se lembra. Eu não tenho nada a perder, é apenas boletos. <risos> eu vou fazer o meu trabalho, a minha comida maravilhosa, com muito amor, com muita dedicação. Porque... É melhor servir do que ser servido. É melhor dar do que receber. Esse é um princípio divino espiritual. Quando você tem primeiro os outros, em vez de você, você é retribuído por Deus. Então, meu caro, quando você abençoa, você se torna mais que abençoado. E só tem condição de abençoar aqueles que já são abençoados. Você é abençoado? Já abençoou alguém hoje? Está aí a tua oportunidade.